Fala, galera! Tudo bem com vocês? Faz tempo que a gente não vê uma rapidinha, então eu vou fazer uma baseado na Live32 que foi a última Live que a gente fez, que a gente explicou um pouco de collections.abc E, pô, tem uma parada muito legal que dá pra fazer com isso, pra mim, que é transformar a programação imperativa em programação declarativa E eu vou usar como base o País Park. pô, ele tem umas estruturas muito legais então vamos ver como é que isso funciona ele dá pra transformar o nosso, o nosso container de uma maneira muito mais abstrata de se programar e muito mais prazerosa. Então vamos fazer aqui por exemplo, vou chamar de declarative.py e a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez na live usando collections.abc, então from collections.abc import mutable_sequence sequence vamos Pensar que ela vai ter um comportamento como se fosse de uma lista mesmo Então beleza, então vamos fazer um, uma classe essa classe vai se chamar list E ela vai herdar de mutable sequence Beleza, o que, que eu preciso para ter uma sequência mutável em Python? Eu preciso ter um init, dando init, self vai receber a nossa sequência Então beleza, então eu vou chamar ela de underline de Vou copiar ela aqui para ficar mais fácil, então ela vai receber uma lista de sec. Uma coisa interessante de se mostrar que ela vai ser eager evaluation, ela nunca vai retornar um gerador pra mim, ela vai ter esse comportamento sempre de me retornar uma nova lista. Já processada. Então beleza, eu preciso de um del item aqui dentro, self, e aí eu vou excluir por posição, deixa eu dar uma pulada de linha aqui, então self a ah, del ah, posição, que é pos, não posso, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte, então beleza, e aí se eu quiser, por exemplo, eu preciso ter um iterador aqui, então o getItem, e o getItem vai receber self e posição também, aí dá um return tal de posição, a gente precisa ter um set item. Opa! Set item. E aí, o set item vai receber self. Vai receber o valor que a gente vai usar. A posição e o valor. Posição e valor. Deixa eu só corrigir isso aqui que ficou errado. Delta. Beleza, então o set item ele vai usar minha estrutura, vai inserir em determinada posição o valor que eu passei pra ele. Beleza, eu também preciso definir um len pra ele, então self e ele retorna o len do tamanho da minha sequência. Beleza, o Mutable Sequence precisa de um insert, então insert, então self. E, posição e valor. E ele pega a minha sequência e dá um ponto insert na posição com valor. Será que a gente precisa de mais alguma coisa aqui? Vamos pensar. Uh, ele recebe list. Nossa lista vai ter. Escrevi o nome do arquivo errado, assim não vai chegar mesmo. Rename. Declarative. Beleza. Agora vai. Ed então recebe list. Nossa lista tem um, dois, três aqui dentro. Beleza. Então eu já tenho tudo que eu preciso. É bom a gente ter uma representação, né, para conseguir ver isso aqui. Então def __repr__ com self. Só, e ele vai retornar uma string list. E aqui dentro vai ter um ponto format e a nossa lista. Beleza. Assim ela já se comporta como uma lista do Python, mas vamos colocar mais alguns atributos para ela, para a gente conseguir ver mais alguns métodos pra gente conseguir fazer de fato uma programação declarativa parecida com a do Spark, por exemplo. Então vamos implementar a função map, essa função map recebe self e uma function, function e ela vai retornar pra gente o map de function. function aplicado na nossa sequência e ela vai retornar uma nova lista dessas que a gente está montando aqui vamos fazer um filter então filter a gente tem self também recebe function e a gente retorna uma list de filter filter function e a nossa sequência e aí a gente pode fazer um reduce então def reduce a gente tem um self que vai receber uma function também e aí ele retorna um Reduce de Function e a nossa sequência que é self-underline d. Beleza, para ter o Reduce eu vou ter que ir lá no functools importar ele, from functools import reduce. Beleza, o que mais que eu preciso que eu acho que é legal colocar aqui um take, que é uma função muito legal que tem no PySpark, então def take. E aí take ele vai, re vai receber self, vai receber um número de elementos que eu quero pegar da minha sequência, então ele vai me retornar um is slice a gente vai lá no iterTools e importa ele, então opa. from iterTools import isSlice, então return isSlice, e aí ele pede primeiro o iterável, que é esse aqui, o número de valores que eu quero fazer, e ele vai me retornar uma nova list dessa minha estrutura também. Show! Agora a gente já tem uma coisa que dá pra trabalhar de maneira declarativa, bem bonita, inclusive. Vamos cancelar isso aqui, vamos criar uma nova list pra gente mexer com ela. Então eu vou criar uma list aqui, qualquer. List. ela vai receber uma sequência bem simples. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. L é essa lista nossa. 1,2,3,4,5,6 um, Eu não gostei da representação Eu vou porque ele ficou Agora acho que vai ficar mais bonito Mas Vamos rodar aqui É, agora ficou bem mais bonito Então, por exemplo, se eu der um L Map De lambda de x Tal que x elevado ao quadrado Ele me retornou uma lista com os valores Aplicados ao quadrado, então eu quero filtrar Filter, todos os valores que são menores do que 2, x menor do que 2. Então agora ele tirou 1 um da sequência. E aí agora, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem o reduce e o take. Então eu vou dar um take e eu só quero os três últimos elementos, os três primeiros na verdade. Então eu vou remover esse aqui que achei que ficou pequeno demais Então vamos colocar aqui um filtro dos menores de 8 Beleza, agora eu tenho os três maiores valores Vou dar um map aqui, um λ de x tal que x elevado ao quadrado de novo E aqui eu vou dar um take, pegar os menores de 100, por exemplo Eu vou dar um filter, filter, filter, lambda de x tal que x eu Vou pegar x só os maiores que 100 agora eu tenho só esses dois elementos eu vou dar um reduce e eu vou multiplicar os dois números por exemplo, x e y tal que x vezes y e agora ele me deu 160 mil isso é uma coisa interessante porque essa estrutura ela vai funcionar independente de eu mudar o número do take aqui por exemplo, se eu mudar o take para 2 Agora ele funcionou, mas como ele leva um ao outro O valor que ele trouxe aqui nesse take, por exemplo Foi menor, então 9 ,16. e 16 Enquanto a gente estava trabalhando antes com 3 Ele estava trabalhando com 9, 16 e 25 Como ele pega o início da sequência Pois se a gente quisesse fazer o um reverso disso Por exemplo, eu poderia dar o list aqui Dizer para ele que eu quero, por exemplo, no take a posição invertida. Vamos pensar que eu quero a minha lista invertida, menos 1. Será que vai funcionar? Vamos declarar de novo aqui. Preciso declarar a lista e agora ele só me deu 25, que é o terceiro valor. Literalmente, não funcionou. Mas era isso que eu queria mostrar pra vocês. Pô, isso aqui pode ficar muito gostoso de trabalhar sem que a gente tenha feito bastante coisa. List no has attribute map. Mas o map tá aqui? Tá. Ué o que, que aconteceu aqui agora? Que eu tenho que fazer? Eu tenho que importar de novo porque eu mudei o comportamento e trouxe uma lista default do Python. É isso mesmo. Bom, beleza, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Até a próxima, rapidinha Um abraço.